E galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss E hoje nós estamos de volta aqui no nosso mapa de construção steampunk galera E vocês estão percebendo aí alguma coisa de diferente E sim, eu, eu retirei o shaders mod Porque estava tava crashando demais o, o meu minecraft aqui E era ele e a, e a outra textura que eu tava usando também é, Tava dando uns crashes sinistros aqui, então eu resolvi tirar para poder Continuar fazendo a série é, E vocês já estão vendo aqui é, O que eu fiz né, na, no, no vídeo anterior foi essa torre aqui. E eu falei que ia fazer umas coisas que eu ia fazer em off, né? E depois eu mostrei mostrar pra vocês. E o que eu fiz foi isso aqui, galera. Olha só. Eu fiz uma engrenagem aqui, ó. Subindo aqui, tipo uma corrente, né? Tipo uma máquina, sabe? Como se fosse uma máquina mesmo. Deixa eu, deixa eu controlar aqui, que é meio complicado de controlar. Tá vendo? Eu, fiquei, eu achei legal. Eu achei muito legal mesmo. E eu coloquei umas vines também pra poder dar uma, uma, sensa, uma impressão de que... Tá ali já há muito tempo, né? Tá ali velho e tal. Deixa eu pôr o f 5 aqui. Porque eu não posso dar spoiler no que, eu, no que eu fiz ali embaixo. E aqui eu fiz uma uma, uma, uma mini fonte também. Né? Tá saindo uma linha aqui e tal, tal. Tem um pouco de, de músico aqui, algumas pedras. E essa árvore aqui também que eu fiz, meio, meio boladona, com os arbustos assim ao pé dela e tal. Tá vendo? Aqui eu coloquei também algumas coisas com as plantas aqui, só para dar um charme mesmo. E o que eu mais que eu fiz ali, olha lá, já dei spoiler pra vocês, não tem jeito. O é que, que eu comecei a fazer aqui, eu tomei a liberdade de fazer antes, né, é fazer o porto, né. E vai ser as próximas coisas que eu irei fazer aqui agora, é construir as coisas aqui no porto, né. Começaram a dar uns spawn aqui de, de vacas, cara, naturalmente, cara, é estranho isso porque eu fiz o mapa despopulado, né, assim... Deserto sem, sem nada para não ter nenhum bicho, mas eles estão spawnando aqui. Tem um, um guindaste, então que eu fiz aqui. Aqui um, um mini barquinho, né? Tal tem um vídeo aqui já boladão. Aqui ó, né? ele estava trazendo aí algumas umas abóboras e um pouco de trigo, né? E, e aqui a máquina pega e coloca aqui, certo? Ali tem um operário que está aqui, né? E tal aí você pergunta de onde que está vindo essa essas abóboras, se por aqui é só só o um mar só a imensidão do mar né calma galera calma que vocês não perdem por esperar esta área aqui que vocês estão vendo ela não ficará mais deserta em breve só isso só isso que eu digo pra vocês só isso e essa essa montanha aqui a ponte aguda aqui também vai ter uma coisa cara não, não vou falar não porque não, não vou falar, né? eu fico encostando a poder falar, mas eu não vou falar. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é aumentar um pouco o tamanho desse porto. Ele ficou assim, ele ficou bacana e tal, né? O formato dele assim e tal. Aqui é uma área de pesca, tá vendo? Aqui é a área aqui onde os barquinhos vão vir, vão atracar aqui e vai trazer mercadoria e tal. Mas aqui pra dentro, aqui do porto, ele tem muito tem espaço ainda. E eu quero retirar um pouco dessa essa terra aqui, pelo menos aqui nessa reta aqui até mais ou menos lá, né? Porque eu quero fazer umas construções maiores aqui. Eu quero fazer uma igreja, quero fazer um, um relógio, quero fazer um mercado, quero fazer um blacksmith, né? Quero fazer um ferreiro, né? Quero fazer um hotel. E e aqui no canto aqui, ó, aqui nesse canto aqui mais para frente eu vou fazer uma pousada, pessoal. Uma pousada que ela vai fazer a curva nessa nessa montanha aqui e vai ser uma pousada mega boladona porque é, eu vou fazer ela com várias vigas de sustentação assim até a água assim mais ou menos igual eu fiz aqui e cara vai ficar show cara vai ter uma estradinha assim de, de nossa cara de madeira assim subindo assim passando por cima assim nossa cara vai ser isso vai ser top viu então esperem por esperar esperem por esperar não vocês não perdem por esperar então eu vou fazer aqui igual eu, vi, eu vejo alguns youtubers fazendo e eu sempre quis fazer isso também, eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver, eu vou ficar aqui nesse bloco aqui, exatamente aqui, ó, onde tem essas duas folhinhas. E vou dar um corte aqui e vocês vão ver essa, essa área aqui completamente devastada, pessoal. Então, em 5, 4, 3, 2, 1, chá! Cara, é muito legal fazer esses cortes, eu acho que eu vou, vou fazer isso sempre, sempre, sempre. E olha aí galera, ficou desse jeito aí o espaço que eu abri, ó. parece que é pouca coisa, né? Porque se for comparar aqui da madeira até aqui no canto aqui, são poucos blocos mesmo, é pouca coisa. Mas acontece galera, que essa montanha aqui ela era muito alta, até esqueci aqui uma. Ela era muito, mas muito alta, olha assim, olha só isso aqui. Eu tive que tirar isso aqui tudo. <risos> Ai, ai, e aqui ficou aqui, aqui né, que né? Quis fazer aqui na retinha aqui, aqui para cá eu ainda não tenho ideia do que eu posso fazer. Mas depois eu posso estar colocando um pouco de terra aqui e deixando mais a montanha mais ao natural. E é, episódio de hoje, pessoal. Depois de ter feito essa limpeza, o que eu vou fazer aqui nessa parte aqui? Vai ser uma casinha de, de pescador, já que aqui é uma área de pesca, né? Essa parte aqui, você vem, vem aqui com sua varinha de pescar e Joga a sua isca ali e fica aqui de boa pescando E o que eu vou fazer aqui, então, vai ser uma casa de pesca, né Bem no estilo steampunk também, claro, né, véio? claro, não pode ser <risos> Então, aqui, eu, vou... deixa eu deixa eu ver aqui o centro aqui, aqui, que é, bo... é bem aqui Bem aqui é o centro, ó Depois eu vou fazendo, opa, aqui, ó Só deixar marcado aqui, galera Ali não vai ser a porta não, vai ser mais pra frente Depois eu vou completar aqui com a madeira aqui e tal deixar tudo, tudo bonitinho, mas por enquanto eu vou deixar assim É então o que, que eu vou usar aqui? vou tirar esse daqui, o que, que eu vou usar? Eu vou usar os recursos de sempre, né? minha madeira de pinheiro escura que eu adoro. É... vamos usar aqui esse negócio aqui. vamos pegar aqui a pedra. não, aqui eu vou usar o tijolo. aqui eu vou usar o tijolo, cadê o tijolinho? essa aqui, essa paradinha aqui como sempre, esse tijolo aqui e o slab de tijolo também. É, vou fazer aqui é muito simples também galera não é nada demais não ah, sabendo que ali é o meio então eu já posso fazer aqui já a entrada que eu vou fazer mais ou menos aqui deixa eu ver o tamanho vai ficar legal é vai ficar legal já que eu não quero uma coisa muito grande também então como sempre fazendo quatro de altura aqui né eu já vou fazer aqui mais ou menos o telhado aqui sim ó e você já deve ter já já vão imaginar como que vai ser é... aqui eu vou dar dois espaços aqui ó, um dois três 3 não 4 5 5. Vou colocar 5 aqui e 1 um pra, pra pra dentro aqui né pra dentro aqui sim, vou fazer a mesma coisa lá de cá ó 1, 2, 3, 4, 5 no sexto eu coloco 4 aqui beleza, beleza então o que eu vou fazer aqui é o seguinte é subir aqui agora a, a questão aqui do, do, do, do telhado, ele vai ser um telhado bem grande mesmo, eu quero um negócio bem pontiagulho, um negócio que chame um pouco de atenção, ela vai ser pequena assim, porém ela vai ser eh, grande, bem grande mesmo. Inclusive aqui, rapaz, eu acho que eu vou ter que trocar essa entrada aqui. Eu vou colocar aqui o meio, né? Aqui o centro, então eu vou colocar mais dois para cá. Vou fazer uma entrada um pouco maior, assim, né? dois, três, quatro. Porque eu percebi ali, dois, três, quatro, que vai ficar estranho. Eu fiz isso aqui no, no criativo, né? Mas é... Eu, o jeito que eu fiz aqui tinha ficado estranho mesmo Vai ficar estranho Porque assim, eu faço tudo de improviso Né? Não sei se, se você não sabe, eu faço tudo de improviso, eu não... Eu procuro não não copiar de, de... de ninguém, assim, apesar de eu ver bastante... Bastante vídeo, né? Eita, caralho o que eu fiz aqui que tá errado? Deixa eu ver, dois ali, dois ali... Ah, o de cá, claro, o de cá tá... Tá um a mais, ó. Mas aqui é fácil de, de consertar Coloca aqui e quebra Isso, certinho Beleza Tá aqui as vigas de sustentação Vou colocar aqui mais um aqui, ó Dois Três Quatro Deixa eu ver Isso, vai ser uma janelinha de um aqui que vai ficar dois, né Não tem jeito Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui Aqui três, aqui Aqui dois Aí não dá Vai ficar assim eu faço lá pra dentro mesmo Aqui dessa maneira aqui É só a gente repetir agora É muito simples fazer esse telhado aqui Acho que não é segredo pra ninguém Esse telhadinho então vamos lá fazer a mesma coisa aqui, na mesma reta aqui. 4. A gente continua. Não, aqui, ó. Assim. Deixa eu ver. 1, um, dois, três, quatro. Tá certo. Então vamos continuar aqui assim, ó. Tal e tal. Tá na mesma altura? Sim, tá na mesma altura. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Acho que aqui eu vou fechar. Vou puxar dois aqui pra cada lado assim, ó. Pra não ficar um telhado muito, muito pontiagulho Mas eu quero que ele fique um pouco arredondado Assim Vamos ver se assim vai funcionar, né Se assim vai ficar maneiro Do jeitinho que eu tô imaginando Não, não vai ficar maneiro, já vi que não vai Esquece isso aqui Esse daqui também É Deixa eu ver aqui, se eu posso fazer assim Pera aí pessoal, deixa eu só pensar aqui Se eu posso fazer assim É, eu posso fazer assim Não, não posso fazer assim o jeito é continuar do jeito que tava mesmo, assim, continuar aqui, vou fazer de agudo mesmo, eu, ia, eu queria fazer um telhado diferente que eu vi em, em um, né, um, um canal de um gringo, eu, olha aí, eu, eu entendo em contradição, acabei de falar que eu não, não faço nada vendo, tô querendo fazer uma coisa que eu vejo, só que eu, eu, não, eu não cheguei a, a estudar direito o, o, o negócio, eu não tentei fazer eu mesmo, né? Puts, cara que ficou dois não tem problema por isso que eu não vou arriscar a fazer fazer ele para não fazer errado mas é um telhado muito massa velho eu gostei demais do estilo daquele telhado lá aqui galera que eu vou puxar para à assim, pra frente aqui eu vou fazer ele mais à frente ainda porque eu acho que o efeito que eu quero fazer com o telhado não vai funcionar se ele não tiver uma certa distância very good beleza Não era desse jeito aqui, né? aqui na frente não tinha nada disso, cara. Era simplesmente assim que a gente subia. Simplesmente assim, ela é fechada. Caramba, velho. Bom, não tem problema. Vamos lá. Isso aqui dá pra tentar fazer uma coisa que não é sua, entre aspas, né? Porque eu vi isso aqui, um gringo fazendo, e queria fazer parecido. Então eu fiz do meu jeito, eu comecei a fazer do meu jeito E por isso tá ficando tão confuso assim pra mim É isso que dá, fazer as coisas não do nosso jeito é, Deixa eu pegar a escada aqui, ó A escada de escura Cadê? É duas escadas na verdade, né? É a escura e a clara Essa aqui clarinha E a escura aqui, ó E aqui a gente vai colocar dessa maneira assim Primeiro, ó a gente vai, vai fazendo normal O telhadinho aqui, mega boladão, aqui normal, ó Pera aí que eu tô fazendo errado Eu sempre me confundo aqui sim Porque eu sempre faço errado essa parte, cara, não sei porquê É... deixa eu lembrar É, isso aqui Aqui vem, viria Um bloco Pode ser Desse mesmo aqui Pega o bloco, pega o bloco Aí Aqui e que dois blocos aqui também aqui eu tem tenho, eu tenho que fazer a mesma coisa em tudo né na verdade né dessa maneira assim ó aqui vem a escada assim dessa maneira assim coloca embaixo é aqui a escada aqui assim e colocar a escada embaixo aqui beleza aqui vem a escada aqui sim tal fazendo desse jeito aqui ó Assim, e aqui que eu coloquei errado, aqui é pra ficar assim Caramba, assim Sempre nesse comecinho aqui eu acabo errando Sempre Vou deixar assim por enquanto, depois eu arrumo aquela parte ali aqui na verdade, aqui ó Não é isso mesmo, vou deixar assim por enquanto, depois eu arrumo É... vou pegar aqui, colocar ela assim Colocar assim Vira Não, pra cá não, pra cá, assim Isso e aqui também, assim. Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa dessa maneira, assim. <cười> beleza. Beleza, beleza. Deixa eu ver. É assim mesmo, cara. Eu fiz errado aqui o telhado mesmo. O telhado é feito todinho desse bloco normal aqui de, de carvalho. Deixa eu ver. Acho que até aqui só, se não me engano. que por dentro tinha essa parada mesmo. Agora é só continuar ele aqui, ó Vou continuar primeiro com os blocos né, Inteiros, né? De carvalho que é melhor Isso, melhor pra colocar a escada aqui depois Se não me engano ele vem até aqui mesmo Exato Deixa eu ver Até aqui na linha aqui, ó. esse mesmo Até aqui nessa parte Deixa eu ver aqui Deixa eu só me lembrar aqui, galera, como que é eu tô fazendo muita construção que usa bloco na, na na diagonal cara isso nossa cara isso me derruba sim isso deixa eu tirar a chuva aqui vou dar um faun aqui rapidão olha tá ficando mais ou menos hein já está saindo já a casinha do do pescador vou colocar aqui sim beleza aqui a gente pode subir também não me engano, a gente pode fazer assim, ó. Se eu não me engano, acho que era isso mesmo. Era até aqui, sim. Isso. Aí a gente vem, coloca aqui do lado aqui, embaixo também. Você pode puxar até aqui. Eita. Vem, vem, coloca aqui, sim. Beleza. Aqui eu faço colocar os LEDs aqui. E aqui também, assim, ó. Vai ficar assim mais ou menos assim a fachada claro que ainda tem muito muito muito detalhe ainda para colocar como por exemplo aqueles negócios que eu sempre gosto de fazer né que é Vou tirar essa escada aqui Vou colocar esses detalhes assim é né, que eu gosto de colocar para não ficar tão assim redondo né eu gosto de colocar isso aqui para ficar mais quadradinho um pouco mais cheio a construção Vou colocar aqui também eu devia ter colocado aqui já de uma vez não faz mal Beleza. Vamos colocar isso aqui assim. Vamos colocar aqui também. Dessa maneira assim. Beleza. Não tá ficando do jeito que eu quero não, mas depois eu arrumo. Deixa eu tirar isso daqui. ela fica assim. E nem esses dois negocinhos aqui sim Pra tirar um pouco da madeira, não ficar tão chapado de madeira, né? é Aqui, deixa eu lembrar, isso aqui era... Era essa resenha aqui. Acho que era essa aqui mesmo assim, ó. É, acho que era assim mesmo. Por isso que eu me confundi. E aqui pode das paredes, pode ser qualquer cor. Eu vou usar a lã branca mesmo. Isso é lã? Ah, é lã cinza claro. Cuidado da textura, ela fica bem clara mesmo, né? E põe claro nisso, velho. Ô louco. Aqui ali ficou uma janelinha ali. Aqui fica uma janelinha mega bolada ali. Aqui é a porta. Beleza. Então, aqui a gente faz a mesma coisa, dessa maneira assim, aqui eu vou deixar fechado, certo, aqui fechado também, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui, vamos lá, vamos lá, agora aqui, telhado de pedra, deixa eu catar aqui esse telhado aqui continuar, assim, e aqui também, aqui embaixo também, opa, Eita. E eu erro demais, né, galera? Ó, vamos continuar aqui sim, ó. Eu tô achando que esse negócio aqui não é pra ficar aqui, ó. Não é mesmo. Eu tenho que lembrar como é que era essa parte aqui. Depois eu vejo no meu mapa criativo. O que eu fiz no criativo. Eu fiz mais ou menos o que o cara fez lá. Porque eu vejo muito timelapse. Eu prefiro assistir timelapse do que o cara ensinando. Sabe? Por que eu faço isso? Eu não sei, velho. Porque eu não tenho muita paciência de ficar... É, vendo como o cara constrói e tal. Eu não sei lá. Eu acabo avançando demais o vídeo. Eu acabo perdendo a, a, a explicação dele. Até porque a explicação em inglês também não, não, não me ajuda muito, né? Eu não sei... Inglês ainda, né? Eu não sei falar... Não, tem, é, não sei... Falar inglês, não sei nem entender direito. Então... Não faz mal. <risos> Aqui é a pedra, caramba. Aí aqui sim. Aí aqui sim, é duas pedras. Sim, boladona. Em todos os negócios, que tem que colocar duas pedras. E eu acabo me confundindo e fazendo por cima da madeira. Até quando eu tô fazendo isso aqui em off, isso acontece muito, pessoal. Não sei por que isso acontece, mas acontece. Aqui, aqui, aqui sim, sim. Aí agora é só ir colocando os, as escadas. Que não tem erro, véio, mas eu acabo confundindo sempre. Isso é porque eu sou muito noob, né? Aí que acontece mesmo? É, cadê o, o bloco? Deixa eu, catar. Deixa eu tirar o que? Tirar essa lã. Tirar essa lã. O que, é que eu vou precisar mais da lã? É, pam, pam, pam. Eu acabo colocando bloco que nem precisa também. É porque eu vou, eu vou, vou construindo e vou, eu vou pensando assim, vamos ver como é, como é que vai ficar da minha cabeça, aí acaba que a minha cabeça fica bem diferente do, daquilo que eu que eu tinha feito antes, daquilo que eu tinha planejado também, mas é de boa, não dá nada não. Agora a gente coloca aqui sim, mais, mas é só isso a gente subindo os restos do telhado. E tá pronto, galera. Olha só o que, que eu fiz aqui. É, eu fui trocando os blocos de escada e de, e de blocos de, de madeira por um bloco, um bloco mais escuro, né? Dá essa sensação assim de que tá gastado, né? Algumas partes do do, do rolê tá gastado. Inclusive eu até podia colocar aqui também, ó. É, alguns blocos diferentes aqui também, ó. É como, tipo assim, tá perto do, do mar, né? É, é como se a marizia do mar. Assim, tivesse gastado um pouco aquela madeira Aí tá feio, tá meio Meio gastado e tal eu espero, espero que vocês tenham entendido qual é a minha lógica Pra isso aqui É assim, não, não é nada perfeito, né Mas é legal, cara Eu achei, eu achei interessante pra caramba esse, esse detalhe aqui Eu posso fechar aqui também Desse jeito aqui E agora pra gente fazer o, o rolê aqui do telhado A gente vai usar aqui, ó Chegou aqui, ó Colocou dois, ó, até aqui, tá vendo, ó Até onde ela nivela, né, com o da esse bloco que tá aqui, ó Então aqui, ó, pode pode descendo aqui sim mesmo, sem medo, sim, ser feliz Vai descendo, o não buga, por favor Ele já crashou uma vez já Aí, ó, só puxar agora até aqui na ponta aqui, ó Vou colocar aqui também Pronto Deixa eu ver aqui mas tá ficando aqui de frente Eu sempre gosto de olhar as construções que eu faço de frente Porque eu sempre me esqueço de alguma coisa né Como por exemplo Essas escadas aqui no, no, no cantinho eu Sempre esqueço disso cara eu Sempre me esqueço Então vamos colocar aqui rapidinho aqui, Só para não, não, não, não, não faltar Beleza Deixa eu ver, já coloquei todos? Acho que eu já coloquei em todos Só nesse de baixo aqui que não E aqui também não né? Como sempre Beleza. E... beleza, beleza, deixa eu falar, beleza, caramba, beleza, deixa eu arrumar aqui também, pessoal, que é pra ser dois, assim, dessa maneira, assim, aqui também, pronto, agora sim, tá praticamente pronto. Eu ainda vou fazer uma chaminézinha aqui, saindo e tal, é... Vocês você percebe que aqui é, um... é muito grande o tamanho, esse negócio aqui é bem grande mesmo, então eu vou preencher aqui pra fechar esse andar, né, porque eu quero que seja grande mesmo, assim, eu quero que que dê aquela sensação, assim, de, de que, é, de que sabe, é grande, porque casa de pesca, né, ela tem que ser grande, porque tem que guardar aquelas aquelas varas de pescar e tal, né. Eu sei que tem um mod aí de, de, de decoração que tem algumas coisas que eu gostaria de usar como é, é, decoração. Só que eu não irei usar essas coisas, pessoal. Por, pelo simples fato de eu colocar esse mapa pra download e tal Aí se você não tiver o mesmo mod instalado Então não fica interessante né Colocar as coisas não co Colocar o negócio E tá aí, tá praticamente pronto O que eu vou fazer aqui agora é só colocar aqui agora Essa cerquinha aqui ó Na verdade aqui eu vou fechar Vou fechar essa parte aqui Assim, dessa maneira Agora é só colocar a cerquinha que eu perdi ela. Deixa eu catá-la aqui de novo. Aqui um scrolling do mouse. Agora é só fechar, bem, bem simples. Essa parte que eu detesto, fechar isso aqui. Beleza, tá aí ó. Tá praticamente pronto já, pessoal. É só colocar agora alguns detalhes. É, mas é, eu tô pensando em mudar umas coisas aqui no, no esquema. Tô querendo mostrar pra vocês as as é, decorações que eu faço, né? Tô vendo aí que eu tô com um tempinho aqui de vídeo, né, com a edição acho que vai ficar um pouco, mais, um pouco menor, né. E galera, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu fiz numa casa ali de cima. Deixa eu só colocar aqui essa parada aqui que depois eu devo tirar porque eu não, não tô gostando muito por causa dessa textura. Depois eu devo colocar o vidro mesmo, outra coisa, sei lá. Mas por enquanto tá pronto, pessoal, a casa de, de pescador a gente fez bem em frente aqui ao caso ao ao, ao caso de pesca de pesca né o cara vem pesca pague, o cara vem aqui e tal tal e chablau você já sabe é... dos episódios anteriores nós fizemos essa casinha aqui vermelha e tal e eu não exatamente decorei mas eu finalizei ela por dentro poxa cara aquela outra textura fica muito mais bonita esse tapete é, deixa eu ver aqui galera se colocar ela sempre que um o Minecraft se crashar eu volto para essa textura aqui de novo. Ufa, galera. Tive que fazer uma pesquisa ali na, na, no, na internet. O que estava acontecendo. E me parece que a textura não foi atualizada. E está dando alguns bugs. Né? Eu tentei de tudo. Não é mod. Não é incompatibilidade. Não é nada. Bom, voltando aqui. Pena que o tapetinho aqui não vai ficar vermelhinho do jeito que era. né Não faz mal. Aqui você vai subindo. aqui ó E aqui você já vê alguma, alguma parte já... Definida já, alguns quadros que eu coloquei e tal, né? Aqui você sobe aqui, já tem mais um andar aqui já pronto também, né? Com os baús aqui em cima e tal. Olha que quadro maneiro, cara, essa textura. Eu ainda não vi a textura direito, não, pessoal. Caraca, mano, olha esse porto aqui, cara. Eu posso muito bem fazer isso, hein? Gostei demais disso aqui. Eu vou, eu vou usar essa ideia aqui, pessoal, ó, pra fazer, fazer, fazer no nosso porto também, ó. Bacana essa ideia aqui, gostei demais. Olha um quadro do porquinho aqui, do Midas vidas é, e, e o mais legal isso aqui é as passagens secretas ó tem uma passagem secreta aqui e tem outra passagem secreta neste banheiro que aqui é o banheiro que é a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui tem a banheirinha aqui que tem uma luz né e isso aqui não sei do que que tá não esse merda é da textura aqui tem o rúpia né o hop e o negocinho aqui se você levanta você ó abre uma passagem secreta e tal você vem aqui tem, era pra ser um mapa, né? Era pra ter um mapa aqui Mega boladão, pode até fechar ali, ó Era pra ter um mapa e aqui vai pro andar de cima aqui, ó Também, onde aqui tem algumas coisas aqui E aqui é saída lá do outro, do outro lado, em cima Eu gostei demais dessa definição, né? Digamos assim, e agora eu não posso sair <risos> Cara, como eu sou muito inteligente, cara Eu me fechei aqui dentro Nossa, como eu sou inteligente Cara, e essa textura é bem bonita, velho. ela deixa o... as cores mais vivas, né, e tal. Ela se chama Ozo, Ozo Craft, o link tá na descrição do vídeo também. Caraca, mano, ela é bem bonita também, viu. Não deixou a desejar, não. Legal, ela deixou mais suave as cores. Parece um pouco com a John Smith, mas é boa também. Tá na descrição aí, se você quiser baixar e testar aí, faça aí. Faça aí o download aí, testa no seu mapa. Mas é isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Vai ficar aqui nessa visão bacana aqui. E é aquilo de sempre, né? Se você gostou, deixa like. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas fala o porquê que gostou. Compartilha o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu canal e essas construções épicas aqui. Certo? E se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa nos comentários também. Eu estarei lendo e com certeza estarei te respondendo também. Beleza pessoal? E é isso aí, espero que todos tenham gostado dessa casa aqui de pescador. E esperem novas construções aí brevemente, beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Fui!